Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção do Quiz MPP. Esse é mais um quadro que nós criamos para interagir com você. Para você ficar por dentro né, de toda a programação do Quiz MPP, é muito simples. Basta você seguir. Siga-nos nas nossas redes sociais. Legal? Recadinho dado, agora é de verdade. Caneta e papel na mão e simbora. Quiz MPP, conjuntos com método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 para interpretar, vamos lá, sublinhar para interpretar, método 250 neles, ó. para uma vaga de emprego foram entrevistados 820 candidatos, dos quais 450 falam que são carpinteiros, 250 são pedreiros, e 320 não são carpinteiros e nem pedreiros. Dois candidatos entrevistados são carpinteiros e pedreiro. Então, vamos lá. Analisando aqui a questão, essa é uma questão, né, é um probleminha que envolve a ideia de conjuntos. Pô, como é que você sabe disso, Marcão? pelas características, ó, ideia de entrevista associada a uma ideia de interseção. Sempre que você se deparar com esse cenário, é um probleminha de conjuntos. Beleza? Então, primeira etapa, ok, já interpretei. Qual é o próximo passo? Resolver. Aí entra em cena a segunda técnica. É assim que funciona no nosso curso. Técnica R. Com a segunda técnica, você vai saber a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Né? Qual é a malandragem que você tem que usar para resolver essa questão. Então, para resolver um probleminha né, desse, você tem que usar os diagramas de Venn, né, que seria esse desenhozinho aqui. Está errado? Não. Aí você tem aqui, ó, pô, deu chabum aqui, né? Vamos lá. Você tem aqui o conjunto A e um conjunto B. Né? O conjunto A seria o conjunto dos carpinteiros. E o conjunto B né, seria o conjunto dos pedreiros. Só que aqui, ele está querendo saber a interseção. Aí eu vou te passar o um macete. Tá? A concorrência vai querer equacionar. Vai chamar aqui de X e vai partir para o braço. Só que eu vou te ensinar o um macete. É o um macete do I2. O que é I2? Interseção 2 a 2. Né? Interseção. Né, carpinteiro e pedreiro né, Interseção Aí você vai lembrar Por macete do I2 Interseção dos dois conjuntos Aí qual é o bizu? Para você achar o I2 Soma tudo Olha como é fácil Soma tudo E subtrai do total Nesse caso aqui Eu nem usei o diagrama Fui logo no macete ó Soma tudo O que, que seria somar tudo? aí Eu vou somar aqui ó, 450 450 mais 250, mais 320. Me ajuda aí nessa continha de padaria. 450, mais 250, mais 320. Isso aí vai dar 1.020. Menos o total. Qual é o total de entrevistados? 820. Sambu. 1.020, menos 820. Vai dar duzentão. Então, quantos entrevistados são carpinteiros e pedreiros? 200 Gabarito, letra A. Letra A, letra B. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Se você chegou até aqui, eu tenho um convite para você. Está estudando para o TJ São Paulo e está boladão com a matemática e o raciocínio lógico? Eu tenho um convite. Tá? Já está rolando o intensivão premonição TJ São Paulo. São três aulas, tá? Ao vivo e gratuitas, tá legal? Já estamos hoje, né? Hoje, na verdade, é a segunda aula do evento e você não pode perder, tá legal? A aula será ministrada aqui no nosso canal às 20 horas. Para você não perder nenhum detalhe, qual é o bizu? Entra no grupo VIP do WhatsApp. O Júnior está colocando aqui no chat e também colocamos aqui na descrição do vídeo. Tá? Aí você vai ser informado Do horário da aula, você pode esquecer né? E também será informado Na abertura das matrículas Do nosso curso tá legal? Porque no final do evento Nós vamos vender um curso para você tá legal? Se você tem interesse De chegar afiado no dia da prova né, Com mais questões no currículo <risos> É isso aí Porque cara, agora é resolução de questões Eu tenho uma surpresinha para você No final desse evento Então faz uma coisa, entra no grupo VIP do WhatsApp. Legal? Estude apenas os assuntos que mais cabem. Beleza? Então, convite feito, agora é com você. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Tamo junto. Um abraço.